Oi gente, tudo bem? Josiane Amorim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse vídeo nós vamos falar sobre análise organizacional. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê like e vai lá também conhecer o meu Instagram, arroba Josiane tem bastante assunto legal lá esse vídeo ele vai ser recheado de dicas e passo a passo então sinta-se à vontade para pausar quando você quiser e fazer as suas anotações pois esse conteúdo ele foi pensado para te ajudar com o seu empreendimento a análise organizacional ela é o estudo efetuado pelo administrador de empresas referente a particularidades dos seus negócios com o intuito de melhor conhecer os seus diversos aspectos, podendo ser pessoas, tecnologia utilizada, estrutura física, processos existentes na empresa, ambiente externo, conhecimento gerado no serviço, enfim, um conjunto de fatores que, unidos, vão te oferecer uma visão geral da sua empresa integrada ao ambiente externo. É muito importante ressaltar que ao fazer qualquer planejamento de qualquer situação, dentro ou fora da empresa que são importantes para o seu negócio é imprescindível fazer uma análise da situação. Uma organização agindo independente pode ter muito pouca influência nas forças do ambiente geral, porém as forças desse ambiente elas podem ter um impacto tremendo na sua organização. Para iniciar essa análise é importante que ela seja feita considerando todos os cenários possíveis. A construção de cenários ela é é um processo detalhado que deve passar pelas mesmas etapas, levando em consideração impactos diferentes. O objetivo ele é considerar possíveis alterações nos impactos previstos, analisando diversas variáveis e buscando indicadores numéricos para poder mensurar informações relacionadas à empresa, com o objetivo de melhorar processos. Parece um bicho de sete cabeças, né, gente? Quem aí achou que empreender é coisa de principiante, hein? Não é não. Empreender é uma coisa séria e se você quer ter sucesso, é preciso entender de tudo um pouco ou contratar alguém que entenda. Mas para te ajudar um pouco mais, vamos entender os tipos de cenários, tá? Para ficar mais prático, eu vou apresentar os três tipos de cenários. Otimista, realista e pessimista. O cenário otimista é imaginar a melhor situação possível para o negócio. O cenário realista é detalhar a real situação do negócio sem interferências externas, otimistas ou pessimistas. E o cenário pessimista é prever a situação possível para o negócio. Olha, entenda que para que seja feita de forma completa essa análise, nós precisamos trabalhar o ambiente interno, situações internas da empresa, as forças e fraquezas né, que você tem em relação ao seu seus concorrentes e o ambiente externo oportunidades e ameaças que o seu mercado lhe propõe. Chegou a parte que vocês vão gostar, tá? Porque a partir de agora eu vou passar o passo a passo de como deve ser feita essa análise para que seja feita bem completa e assertiva, tá? Primeiro passo, análise dos concorrentes. É necessário conhecer primeiramente as próprias características que são aquelas referentes aos produtos que você comercializa, o seu porte, os locais, e a capacidade de atendimento. Depois é que se compara com outras empresas que possuem características idênticas ou semelhantes. E com a identificação né, dos concorrentes diretos da sua empresa, busque informações adicionais por meio de pesquisa de mercado ou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 Localização, preço, comunicação, especialização, produtos ou serviços com qualidade superior, atendimento personalizado. Avalie-se com uma estrutura mais enxuta. É possível ser mais eficaz com os concorrentes. Identificação das necessidades dos clientes que não vêm sendo atendidas pelos concorrentes. O segundo passo é a análise interna, que são as forças, são características positivas e de destaque. Aqui na organização que favorece no cumprimento do seu propósito, exemplo, a marca conhecida e respeitada, rede de distribuição, de abertura nacional, prestreza no atendimento a reclamações e pedidos de informações, linha de produtos diversificada e completa, capacidade em pesquisa e desenvolvimento, recursos industriais ou de logística e recursos financeiros disponíveis, análise interna que são as fraquezas. São características negativas e que prejudicam a organização no cumprimento do seu propósito. Exemplo, ausência de um manual de usuário do produto claro e legível, ausência de local adequado para estacionamento dos clientes, ausência de sistemas pós-vendas e falta de sistema de custeio adequado. Vamos falar um pouco de pontos onde você pode melhorar? Bom, são características positivas, mas não totalmente des desenvolvidas o suficiente para contribuir efetivamente no cumprimento do propósito da organização. Exemplo: Mecanismos de comunicação ampla ou matéria-prima, controle de estoque para evitar pedidos em falta e é altamente recomendado que a análise dos pontos fortes fracos e a melhora seja realizada através da técnica de brainstorm de forma livre preferencialmente com a participação de pessoas externas à organização sem roteiro censuras ou recriminações uma base histórica de reclamações dos clientes será de grande utilidade nesse momento viu o terceiro passo Vamos falar um pouco sobre a análise de ambiente externo. A análise de ambiente externo ela permite uma organização identificar oportunidades, ameaças que poderão afetar os seus fatores chave de sucesso, tá? Uma vez identificadas as forças ambientais que vão afetar o desempenho de uma empresa como um todo, vai ficar mais fácil a tarefa de minimizar o impacto e direcionar os esforços para os resultados. A finalidade dessa análise é estudar a relação existente entre a empresa e o seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças, bem como a sua atual posição produto mercado e também quanto à sua posição desejada no futuro. Agora, as oportunidades as oportunidades elas podem ser do tipo naturais, né? As oportunidades naturais são as incorporadas à natureza da empresa. De evolução, as oportunidades de evolução elas são proporcionadas à empresa através da formação e consolidação gradativa de condições e circunstâncias que vão tender a concretizar uma vantagem definida e concreta. Temos também as sinérgicas, as oportunidades sinérgicas elas proporcionam situações complementares e adicionais para a empresa e normalmente provocam modificações na estrutura organizacional e exige um novo setor de conhecimento. Aí tem também as oportunidades de inovação que normalmente modificam as características econômicas fundamentais e a capacidade da empresa que requer grande esforço, recurso de primeira classe e dispêndios em pesquisa e desenvolvimento. E as ameaças? As ameaças elas podem ser do tipo naturais, que são as incorporadas à natureza da empresa, aceitáveis, são as que a empresa permite aceitar, sendo é, importante analisar até que ponto a situação é aceitável. Inaceitáveis são as que a companhia não se Permite aceitar, devido à sua incapacidade em explorar uma situação de êxito quando essa ameaça existir. E para ficar mais fácil realizar uma análise de ambiente externo, eu vou passar alguns pontos importantes para você conseguir analisar o seu ambiente de forma completa. Quais são e qual é o nível de capacitação dos competidores em cada fase de produção que leva um produto final da empresa? Hum? Quanto à tecnologia, quais as alterações tecnológicas possíveis? Uh? E quanto ao governo, analisar os planos governamentais e seus objetivos, a identificação e análise dos órgãos que legitimam? E qual a legislação pertinente? E quanto ao subsistema financeiro, analisar quais os tipos de instituições financeiras e quais as condições das operações, prazos, taxas de juros e etc. E quanto aos sindicatos, considerar os objetivos e as estruturas dos mesmos, tá? Quanto a comunidade considerar a população, os valores sociais, a infraestrutura existente. Quanto aos consumidores, quem são, onde estão localizados, quais as suas tendências e quais são os seus padrões de qualidade. Quanto à definição do mercado, qual a competição existente por outros produtos, qual a segmentação de mercado e qual a velocidade de mudança no produto e de onde se origina. Quanto aos fornecedores, quem são onde estão localizados, seus preços de vendas, seus prazos de entrega e a qualidade dos seus produtos. A análise de cenários externos ela é uma tarefa tão importante que deve ser rotineira, ou seja, deve estar incorporada ao dia a dia da sua empresa, caso você pretenda administrar estrategicamente o seu negócio. As forças ambientais elas tornam-se incontroláveis quando elas não são previstas com certa antecedência. E sabendo disso, é preciso conviver com as turbulências, sabendo neutralizar o seu impacto. E para finalizar, nós não podemos esquecer de fazer essa análise de acordo com os três cenários que foram explicados no começo desse vídeo, otimista, realista e pessimista. O nome dessa análise que você acabou de aprender se chama matriz SWOT, ou conhecida no Brasil como matriz fofa, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. No próximo vídeo, você vai aprender a colocar toda essa análise em uma matriz prática e de fácil análise para não se perder no meio de tanta informação. Então, gostou desse vídeo? Parece um pouco técnico demais, né? Mas é assim mesmo. Como eu sempre falo, se você não entende sobre determinado assunto ou não tem tempo de explorar esse assunto, é muito importante que você contrate um consultor especialista que saiba, pois são pontos importantes para serem vistos dentro de qualquer empresa. Empreender não é somente abrir as portas ou simplesmente começar a vender. É necessário conhecimento. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dê um like nesse vídeo e vem comigo lá para o Instagram, arroba Josiane Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!